o dia vai ser ótimo assim. Eu tô numa mistura de sentimento de medo e ao mesmo tempo fascinado com isso aqui, porque realmente é uma experiência muito diferente. Ai, tá aí, mulher, Mais bonito que isso aqui, ó, é só as barrinhas de ouro. Valeu menina. Valeu, menina. Obrigado. Obrigado Passeia. É, amor! Acho que o castigo já tá na rotina de vocês. Não tem muito o que explicar. Então, ovo de codorna. Imagino que vocês saibam o que fazer. Eu tô fedendo a lula, alho e agora ovo de codorna. Sei nem mais se meu marido vai me querer. <risos> Precisa tirar seus sentimentos na cozinha também. Coisas pessoais não entram na cozinha, Exatamente, gente. eu só Não, mas fazendo isso, isso para pessoas não é certo, Mari. Eu vi você faz várias vezes. Val, ela faz para você? Faz várias vezes. Várias vezes. Essa não é mostrando respeito na cozinha. Eu falo grosso mesmo, não gosto de mimimi. Tipo, não precisa fazer um drama com todas as coisas. A Mari mandona, muito mendona Mas ela tá esperta, porque ela tá... Bem, calculando todo movimentos no grupo ela tá posicionando ela certinho e ela tá agora tá vindo para nós não deixando a Isa largando a Isa você sente uma paz assim vem um, não não tem aquela adrenalina de tá, é uma paz assim parece que tá tudo parado não tem ninguém mais tá só você lá em cima e tá tudo pequeno não é muito bom a sensação de liberdade é, é única sabe Meninas, desculpem, mas foi muito bom. Obrigado, continuem assim, amor. Vamos ganhar, vamos ganhar. Você tem que passear também, cara. Na hora que a gente chega do passeio do balão, a gente já sabia que o bicho ia pegar, né? Eu fui dar um abraço nela, que a primeira coisa que eu queria fazer um abraço. Ontem eu não tinha que te abraçar antes de eu ir. A gente não conversou. Vai ter a ver comigo? Vem cá, vamos falar aí. Você tá aqui? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tava com medo de tomar uma bronca quando eu chegasse, que eu olhei pra ela e falei pronto, agora, agora eu vou tomar uns tapas da mulher. Ela vai estar tá com um rodo de macarrão esperando, escondido. Ontem eu fiquei muito chateada porque com você, uma coisa que você fez que eu não gostei. Porque assim, é... Tipo assim, tem três cartinhas que tá... E, tal, e a gente é um casal, né? Só que quando a gente ganhar, eu, eu tenho que ficar feliz com minha equipe. Ficou feliz, eu não vou deixar de, de ficar feliz eu aí. Gosto eu gosto desse joguinho de aqui, vamos matar um ao outro, se f***. E lá fora, não, não, Então é assim pra ser competidor, então você nem fala comigo. Nem fala comigo, cara. Você fica na tua que eu vou ficar na minha e assim vai ser melhor. Olha como você tá comigo, eu não fiz nada. Você f*** comigo, Você tá até chorando de raiva de mim. João, já, com de mim. Eu não quero que você entre na pilha deles, que eu não adianta na pilha delas. Não converso com ninguém. Porque se for pra ficar dele ficar indo lá num laud, ai, fazendo joguinho, entrando na onda dos meninos. Então vai o seguinte: fica no seu confinamento que eu fico no meu. Você tá esquecendo que o estresse que a gente tá. Não, então então, então você, tem que, você tem que não, se mais Mas você consegue, consegue. eu não descontei, não sei hora nenhuma, eu não descontei. Não, então, tipo, quando. Se quando eu vou for, falar não, deixa eu falar uma coisa não, que eu vou falar agora. Se for pra gente entrar em contendo aqui, eu vou pegar minha dona e vou embora da casa. Continua sendo Ani Renan, só que a Anne e Renan que é da equipe vermelha e o Renan que é da equipe azul. Mas a gente não pode deixar isso afetar. Nós conversamos disso antes de entrar aqui. Eu não tô entendendo até agora o que puta comigo, sabe? Porque os meninos entram mesmo minha vez, então não tem nada a ver, ué. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Nada a ver. Você tá com, com minhoca na cabeça aí. É. Ela, ela é brava mesmo, mas eu dou a uma fera. Boa tarde, chefe. Hoje eu espero de vocês um serviço perfeito. Entenderam? Bom, pessoal, agora eu vou passar o menu para vocês. Nas entradas, camarão com flocos de arroz, creme de batata com shiitake crocante e envoltine de salmão e queijo de cabra. Primeiro prato, fettuccine Alfredo, nhoque alla romana e risoto de gorgonzola e ervilha. Segundo prato, polpetone, emagre de pato com purê de batata e radicchio. Na sobremesa, hoje vamos ter tapioca. Vamos lá, duas horas para abrir o restaurante. Hey, é vamos as assim galera. Durante o pré-preparo, Valdisseia mostra uma técnica diferente de cortar cebola e coloca um pouco de água na boca. Essa aqui se branqueia no... Hoje a chefe Gilda fica mais uma vez no meu pé, é impressionante. Você vai ficar me um exemplar inteiro não falando com ninguém. cima da bancada. Ah, tenho paciência com a chefe Gilda. Oh. tem ser. que tomar cuidado com o tá. sal, hein? ficar. Não, não, mas você não vai colocar na massa agora? Alguém aqui nunca fez magrer? Bruno, Que aqui é o seguinte, ô Rodrigo. Olha a temperatura dele no forno eu melhor? É seguinte, eu não coloquei não tá a temperatura, mal, não, mas Eu não posso tirar tudo isso aqui? A hora que você for tirar a gordura dele, a pode fazer assim, né? Cara, o menu de hoje tá super legal, super bem montado. Gente, tá quase finalizado ali. Não, eu faço o beijinho agora, eu posso deixar Isso. que eu terminei. Ah, Porque tem. Ele não tem mais nada pra fazer. Vamos nessa, galera. Tô abrindo o restaurante, hein? Armando? As portas do Hell's Kitchen se abrem para o quarto jantar da temporada. Entre os convidados, os jurados do quadro 10 ou 1.000 do programa do Ratinho. Meninas! Sim, chefe. Hoje a vez do lado de vocês, receber convidados especiais. A gente está recebendo os jurados do 10 ou 1.000 aqui na mesa 5. Por favor, não me façam passar vergonha. Sim, chefe. Sim, chefe. Obrigado. Bem-vindo. O pior problema é de ter gente famosa que a gente vai servir é que o chefe parece que exige mais. Mas no meu conceito, todo cliente tem que ser especial. Então, ó, pra mim todo mundo é igual. Não interessa se o cara é famoso. Mais uns dois minutos já. Dois minutos? Então, Pode colocar o camarão? Pode. Com essa consistência, o creme de batata, né? E um aí, eu, e queria dois... um purê, eu queria um creme liso e bonito. Olhando daqui, eu já vejo o que tá isso daí. Falta pra primeira mesa pra terminar aí, Zé. Só o Involtini. Só o Envoltine e o é, vai tá emplatar já. Hoje eu tô com o Zé Maria na praça de entrada. É um cara que, que eu já tive problema com ele. Na verdade, ele teve problema comigo. E espero que ele fique tranquilo a noite inteira, porque eu não quero mais problemas na cozinha. Tá líquido assim? É, não foi eu que fiz, Zé. Eu vou, eu vou corrigir. E por que tem gosto de mel e não de queijo? Não usei isso, né? Desculpa, chefe, não foi é. eu que fiz. Por que não usou todo o queijo? Pega que o queijo lá, corre, um corre, pega o queijo. Por que botou na massa se a receita não mandava tá, botar okay. na massa? Errei. Perdão. E agora eu vou servir essa p... de creme porque você errou na mesa. Não, eu, eu não tirei muito, eu coloquei um pouquinho menos só. Eu um coloquei... pouquinho não tem gosto de nada, não. vai provar o delas. Bom, eu, não foi muito, foi um detalhe. É. Tão pouco que esse creme tem gosto de p... nenhuma. Bom. E ainda tá líquido. Renan, é, segura, segura aquele motinho lá, vamos engrossar isso aqui. Cara. E aí? Vai sair alguma coisa? Vai chefe. vai, chefe. Quanto tempo? Dois minutos, chefe. Montagem. Dois minutos ainda? A comunicação foi boa, conseguimos todas nos superar em todos os quesitos ali dentro. Quem pediu pra cortar em tira assim? Quando o chefe fala que o shiitake foi cortado errado, eu pensei, será que eu sou burra demais não prestei atenção? Na foto tava em tira, chefe. Na foto não tá em tira. Eu, eu falei bem quatro. que quando ele for pequeno assim você vai cortar no meio, e... quando ele for grande você vai cortar em quatro. Não em tiras. Então vocês refaçam isso aqui. Vamos lá, meninas, não desanima não. Vamos lá. Vamos lá. Na mesma hora eu já tento refazer e consigo mandar o um prato e a partir de então nossas entradas ficam todas certas. O primeiro é dois camarões e um envoltinho. É a primeira mesa, vamos? Vamos, vai, solta a próxima. Quem tá fazendo em voltine aí? Vem aqui. Completamente cru a massa. Sai outro agora, chefe. Sai outro já, não é agora. É um prato que, por mais que pareça simples, ele tem vários pontos críticos que a pessoa tem que ser um bom cozinheiro pra poder passar por cima desses pontos críticos. É, 20 minutos nessa de entrada, c... Eu quero que volta, chefe. Tá ah, esperando. você não quer que volte, mas também não quer que vá, pelo jeito, né? Renan, esse envoltinho sai agora pra não? Para não sair cru, tá? Espera um pouco pra não ir cru pra mesa e não voltar. Posso montar os pratos? Não, ainda não. Espera eu tirar. Vai, Renan, tô montando o prato aqui agora, tá? Não dá pra esperar mais, tá? Quanto tempo pra próxima mesa? Quanto tempo? Renan, é com chefe, você. Vou conferir no forno agora. Mais 4 minutos, chefe. Com quatro minutos eu vou atender essa mesa em mais de 20. 60 no máximo. Que não é bom. Vai ver quantas mesas as mulheres já soltaram. Ei, vou atrasar a massa, hein? Inclusive sabe quem? Fazendo. A sua noiva. Porque eu prefiro mandar 100% certo, atrasando um, dois minutos, do que eu mandar o um Involtini cru e ele voltar. E eu tenho que mandar outro, voltar cru, mandar outro. E assim eu poderia até acabar com as minhas massas. Tá economizando ervilha por quê? Vamos botar mais, não tem problema. É. Né? Os outros só tem ervilha e gorgonzola. Beleza. Não tem gosto nenhum de gorgonzola. Gorgonzola marcante. Gorgonzola é marcante, você conseguiu fazer um risoto Eu puta, sem marca nenhuma. Coloquei gorgonzola, tá cheio de gorgonzola aqui. Eu acho que o Júlio sempre está prestes a explodir. E você não sabe quando e por quê. O que, que você está fazendo com isso aí? Eu vou montar o nhoque. E aí você deixa ali, você já montou o risoto. Você monta o nhoque primeiro, depois você monta o risoto. Já ouviu um ditado que o risoto não espera ninguém? Sabe o que é c? Vocês tentarem montar três mesas juntas. Por que não faz uma por uma, c? Tá bom, tá bom. Falei uma vez já, tô repetindo. Agora daqui. fica esse monte de risoto parado aqui. Esse aqui tá quente, é um só pra primeira ah. mesa. E como é que você consegue montar com essa categoria toda aqui? Parece uma... Toma esse aqui que tá bonito. Tá bonito? Esse aqui tá bonito? Como é que eu faço. Outro. Mesa quatro liberada, um nhoque e um risoto. Sim, chefe. Sim, chefe. Vamos, vamos isso. Dividir a praça com a Val. é tranquilo, porque... Pra mim aqui tá sendo um trabalho e eu acho que trabalho você não pode levar qualquer problema pessoal que você tem com a pessoa. Paulo, o nhoque já tá no forno. Tá, vamos liberar aqui. A Isabela, hoje ela me ouviu, eu fiz de tudo pra a massa dela não voltar, segurei o máximo que eu podia o risoto. Por é que o risoto tá escuro e tá com gosto, o que que você colocou aqui no tempero? Só caldo. Não, não. Caldo de legumes, sem pimenta nenhuma, chefe. Porque essa cor de risoto aqui não tá boa mesmo. E outra coisa, não vai gorgonzola nesse Sim, risoto? Sim, já, já finalizei com gorgonzola, Finalizou, só que não tem um p... nenhuma de gosto de gorgonzola. Vamos se colocar mais, chefe. Não vale. Vai. Ô, meninas, o que, que é Sim. isso aqui? Dois do nhoques, nhoque, chefe. Não, não, eu sei que é o nhoque, é uma c*** a... do nhoque. Não ah, é gente, nhoque. Vamos refazer, vamos refazer. Como é que eu vou servir esse risoto? Não vai servir, volta. Como é que eu vou servir essa massa? Não vai servir. Essa c**** vou... desse nhoque. Ela disse que teve uma dificuldade com o nhoque e o nhoque fui eu que fiz. O nhoque também é A gente tem que focar no que a gente vai servir pro nosso cliente. Tem que ser maravilhoso. Bem na mesa dos meus convidados, né? Desculpa, gente. Vai sair. Vocês sabem que eles dão nota, né? Por que, que tá desmontando tanto isso aí? Oi? O meu nhoque? Tá mole, p***. Eu vou pegar o... Um que tá na geladeira, que já tá mais tempo, Quer dizer que esse daqui ficou aqui fora. Se não deram o ponto certo dele. Oi, a Mari. Teve um erro um pouquinho mais grave. Se eu não soubesse me virar bem ali no nhoque, não sairia nenhum, porque tava meio mole a massa. Eu prefiro mandar a coisa certa e demorar um pouco sim, do sim. que tá. E se o meu nhoque tivesse na mão de outra cozinheira, talvez a cozinheira não tivesse capacidade de melhorar. Então, ainda bem que o nhoque tava na mão da Isa. Massa! Eu acho que quanto mais cobrança, mais você se cobra e mais o prato sai melhor. E foi isso que aconteceu. Isso aqui é o risoto. Tá vindo com a massa, chefe. Deu no que deu. A gente conseguiu soltar tudo. Risoto. Obrigado, Imagina. Fettuccine. Gente, só verifique a temperatura, por favor, e o ponto, tá? Tá é. ok? Tá quentinho, Noliu? Tá. Esse risoto tem cara de que já tá aí esperando há horas. Eu acabei de tirar ele. E por que três se são quatro por prato? E o risoto tá aqui. Fazendo aniversário já. Parabéns pra você, nessa data querida. Um ano já fez aqui, ó. Vou tirar outro risoto, ó. Tô puto da cara. MB. Alguém tem pra soltar Vai. aí? Vai. Mesa, Mesa seis. Senta, chefe. Mal passado não é cru. Tá bom. Ah, todo mundo fala, ah, Pato, é tão fácil, tão fácil. Você sabe? You know? Você está colocando no forno? Não. Por que não? Por que não termina de dar o ponto no forno? Que okay, eu não fui querendo abrir o forno, foi usando lá, mas eu vou. Preciso. Tá. Desculpa, chefe. Primeiro você vai empanar. Tá. Pouco ovo. Você vai passar na farinha de rosca. Tá. E aí você vai dar a grelhada lá. Lá onde? Lá na frigideira. Depois você vai. só o tese. É. Ah, ah tá. tá. Beleza. Hoje eu e o Léo estamos na Praça das Carnes e vamos executar o Magre e o polpetone. Rodrigo! Parabéns pelo ponto do pato aí. Tá? Obrigado, chefe. Agora eu tô confiante pior já passou. O primeiro prato sempre é o prato que, é o, o, o que você não sabe se você está no jogo ou se, ou se você não está no jogo. Agora é só manter o padrão.